Opa. Open galera, beleza? Aqui é o Stick, no vídeo de hoje eu mostro pra vocês um projeto que eu achei aqui muito promissor, que ele tem tanto o seu token, né, quanto a sua exchange que está pra lançar, então se prepara que é tudo recente e é uma grande oportunidade na minha visão, beleza? Então galera, basicamente o projeto chama ICB e ele foi criado dia 11 de fevereiro de 2022 na blockchain da Binance Smart Chain ok? Todo o contrato, tudo necessário pra você dar uma olhada vai estar tá na descrição desse vídeo. E o que me chamou a atenção desse projeto é que ele terá inúmeras utilidades no mercado de criptoativos, tá? Então então, por exemplo, tem sócios majoritários da ICB, tem também benefícios de ser sócio majoritário. Também terão sócios voláteis e benefícios de ser um sócio volátil. Vai ter a Exchange, tá? Então não é só um token, vai ter a ICB Exchange. E olha só que bacana, vai ter uma distribuição do arrecadado da ICB Exchange, tá? Então você sendo holder ali do projeto, você vai ter benefícios de distribuição dos lucros, vamos dizer assim, tá bom? Então também tem distribuição do arrecadado na pré-venda oficial da ICB. Vai ter o projeto também Minha Empresa e Traders, tá? ser custodiada pela ICB. Vai ter o poder de liquidez do projeto ICB, queima permanente da criptomoeda ICB através de seus traders e empresas parceiras e administrativo e o halv da ICB. Então estamos aqui no site, tá bom? Lembrando que vai estar tá na descrição do projeto ICB, ok? E basicamente aqui fala dos sócios majoritários da ICB. Então são 250 cotas de sócios majoritários, que cada cota terá recompensa de 200 mil ICB por cota, que equivale a 0,001 dos direitos do projeto. E o valor de cada ICB é 0 0.00001 BNB aí, que disponibilizará 50 milhões de RCB, que vai significar 25% das cotas do projeto USB. Então este arrecadado será para manutenção, criação do token criação do projeto, compra do script de troca USB Exchange, isso equivale a 40% do que será arrecadado neste primeiro processo de venda, e mais 10% será para marketing e divulgação, e 50% para liquidez permanente de 24 meses na PancakeSwap, tá? Então dois anos ali, basicamente permanente, trancado ali. E o lançamento da pré-venda é prevista para o dia 12 de fevereiro a 12 de março de 2022. Ou seja, tá? Aqui a parte dos sócios majoritários já foi, tá bom? Já foi os sócios majoritários, mas vai ter os sócios voláteis aí que você pode participar. Então os benefícios aqui de ser um sócio majoritário, não vou ler porque basicamente já foi, tá? Mas aqui tem os sócios voláteis que aí você pode estar tá participando, né? A pré-venda tá agora. Então para se tornar um sócio volátil do projeto USB é muito simples, foi disponibilizado para venda 900 milhões de USB a um valor de 0,00001. BNB. Por um período de 120 dias corridos do lançamento da pré-venda oficial, começando em 18 de março na PancakeSwap, tá? então começou ontem aí. E os maiores holders da ASB em carteiras que juntas completarem o valor de 200 milhões de ASB, estes terão o direito de receber a recompensa em sua carteira de origem. Então o dia de conferência da carteira é no último dia de todos os meses e a recompensa será feita em BUSD entre os dias 1 e 5 do mês seguinte. Então os benefícios é de ser um sócio volátil, 10% do arrecadado na pré-venda serão distribuídas em sua carteira de origem, na proporção que cada um possui e a recompensa será em BUSD. 10% dos lucros mensais arrecadadas pela... ICB Exchange e 10% dos lucros dos traders em empresas ligadas ao projeto da ICB. Então é um projeto aí, cara, que você vai ser sócio de um token, tá bom? Então você vai ter recompensa em dólar, né, BUSD, você vai ter uma participação dos lucros da exchange deles, ICB, e também você vai ter aí o lucro dos traders que eles vão estar tá operando na empresa ligada ao projeto ICB. Então é quase, você está investindo quase no que numa ação, esse token é quase uma ação de uma empresa que você vai estar tá sendo sócio realmente ali. E bom, basicamente já está disponível para você estar tá fazendo aí essa Pré-venda na Pancake Swap, tá bom? Basicamente, um ICB tá 0,000. Um, BUSD tá bem baratinho então tanto para quem tem pouco valor para investir eu acho um projeto legal porque tá barato né para você tanto fazer um trade ou você rodar é um projeto barato então é acessível para qualquer tipo de público isso é bem importante eu acredito hoje em dia no mercado de criptomoedas tá e é basicamente isso cara e aí você pode estar tá se tornando um sócio ali você compra você compra uma quantidade ali pode estar tá se tornando um sócio volátil né nessa pré-venda e o mais legal é que agora hoje tá a gente tá no sábado dia 19 de Março hoje eu tô postando o vídeo aqui e já deve deve estar tá saindo agora o airdrop deles, tá bom? Então vou deixar para vocês todos os links na descrição, Telegram, Twitter, Instagram, fica de olho que você pode estar tá participando do airdrop aí, tá bom? Então é bem bacana para você estar tá entrando nesse projeto, é para agora realmente sair. E amanhã, dia 20 de março, que vai sair a Exchange deles, tá bom? Tá o link também, vou deixar na descrição para vocês, já tem aqui uma prévia de como vai ser a plataforma de negociação simples e segura. Venha fazer parte da ICB Exchange. Tá bom? Então tem aqui toda uma plataforma de trading e tudo mais. Aqui um botão para fazer login. Olha só. E aqui realmente é Exchange, né? Ou seja, é para você fazer sua troca, suas operações de criptomoedas, tá? Bem bacana mesmo, cara. E aqui tem vários detalhes que vão estar tá sendo disponíveis, ok? Então aqui é só uma prévia para a gente estar tá vendo. E é basicamente isso, tá bom? Também as redes sociais deles, vocês podem ver, por exemplo, Instagram, 2.477 seguidores. Então tem bastante gente apoiando o projeto. E você pode dar uma olhada nas redes sociais na descrição. Aqui tem um post, por exemplo, ó, da corretora da Exchange, né? venha fazer troca e compra de criptomoeda na corretora ICB Exchange, a plataforma de negociação simples e segura. Tá, a gente vê um pouquinho aqui falando mais da ICB Exchange. Tá, olha só, um pouquinho dos detalhes já no celular aí. Aqui também a gente vê o grande lançamento da criptomoeda ICB na Pancake, né, que foi chegou ontem. A gente pode ver 18 do 3. Tá? Tá tudo aqui um pouquinho do projeto. E é basicamente isso, tá? Não vou enrolar, não vou deixar esse vídeo muito longo, tá? Mas pra finalizar, eu tenho que dizer, esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? Porque a gente tá no mercado de criptomoedas, é um mercado de alto risco. Então agora você faz a sua análise. Eu trouxe aqui o conteúdo e você vai na descrição aí, no comentário fixado, vai ter todos os links. Você pode dar uma olhada no gráfico, no BSC Scan, você dá uma analisada em tudo, nos sites, no Telegram, conversa com as pessoas e vê o que você acha do projeto, tá bom? Você faz a sua análise aí, você investe o dinheiro que você sabe que você pode investir num projeto Desse, tá bom? Tudo depende de você, do que você acha legal ou não, e você pode estar fazendo um investimento ou não, tá bom? Decisão é sua, ok? De qualquer maneira, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu! Até mais!